Eu vou tirar esse banco Porque É que estou mexendo mesmo né Então vamos Fazer o que tem que ser feito e bem feito Tem uma barraca aqui ó Para duas pessoas Barraca grande Que nós adquirimos E agora nós vamos utilizar Se alguém for viajar com a gente não dando para dormir no motorhome, porque só cabe aí em Madalena, mas a, ba a barraca tá aqui já. Bom, os parafusos daqui eu já tirei, agora eu vou passar para frente, e como lá não dá para gravar por conta do, do lugar, né? até dá, mas não precisa. Eu vou gravar eu vou tirar lá Então depois eu mostro pra vocês, tá bom? Bom, meus amigos Já tirei o banco Que está aqui E agora, aparentemente Nunca foi mexido nesse carro Então, ó, ó Dá pra ver que tá original ainda Aqui tá solto mas aqui não foi mexido até hoje ó. ó. Então agora o que eu vou fazer Eu vou Dar uma erguida aqui Pra ver como é que tá Se tiver bom, logicamente Eu não vou mexer E se não tiver, aí eu vou dar um trato Mas eu creio que tá assim, tá tudo de óleo assim Tá sujo tudo, mas eu vou dar aquele trato mesmo Dar aquela limpada Pra deixar isso aqui mais bonito do que está Tô falando muito isso aí, né? <risos> é isso aí, gente Um abraço Vão seguir o canal aí, vamos nos ajudando para a gente poder em breve estar tá viajando, se Deus quiser. Bom gente, uma das coisas boas da gente comprar um carro que foi muito bem cuidado é isso aqui ó, essa sujeira aqui, eu só sei que está aqui porque não foi aberto essa proteção que eu acabei abrindo hoje para dar manutenção aqui nesse carpete, para isso eu vou ter que tirar essa parte aqui também de fora, como eu fiz do outro lado, para tirar esse protetor aqui ó. E assim, tirando esse protetor, tirando esse outro protetor aqui, aí eu vou ver como que está lá embaixo e vou dar uma boa limpada nessa parte aqui, onde vai o cinto de segurança, como eu fiz do outro lado. Assim a gente vai deixando bem melhor do que estava e como eu já disse, o próximo proprietário com certeza ficará feliz, vamos lá? Vou passar agora um aspirador de pó primeiro. Para depois eu fazer a manutenção que tem que ser feita. Bom, gente. Já tirei essa peça aqui, ó. O lugar dela é aqui. Olha por baixo como é que tá. Tá é desse jeito que vocês estão vendo. Agora que eu já mexi, agora então é começar a tirar essa borracha aqui, né? Para isso tem que tirar essa proteção. Para tirar essa proteção, eu preciso tirar essa aqui também. E daí eu vou fazer a manutenção desse lugar aqui, ó. Do lado de cá eu me surpreendi. Olha só. Fizeram alguns furos aqui. Só fizeram os furos. Aqui também. Mas não taparam os furos. Por esse motivo a água entrou por baixo. E acabou infelizmente começando a estragar aqui. Ó, Agora eu vou dar uma limpada boa naquilo ali. Vou tirar aquela massa velha. Eu já comprei o PU. Comprei um compounder. Vou dar um, um trato nessa parte aqui. Porque só aqui que tá desse jeito. Em contrapartida, aqui é só sujeira. Eu tirei, ó. Olha que beleza. Só sujeira mesmo. Que eu vou agora pegar um pano. Um produto específico para limpar tudo isso daqui. Tirar essa sujeira daqui. Certo? Agora é só dar um capricho que tudo vai bem, que é a parte interna e eu quero manter isso aqui bem arrumadinho porque é bom para todos nós. Vamos Pois é, pessoal. Tô aqui dando aquele trato. Não tá fácil, viu? Porque aqui do lado de cá é original. E aqui onde mexeram, infelizmente ainda não está do jeito que eu quero não, mas eu vou chegar lá. Agora eu vou providenciar um produto que não deixa esse ferrugem continuar e vou fazer um trabalho aqui de funileiro sem eu ser funileiro. As ferramentas que eu estou usando não sou funileiro não, estou pegando aquilo que eu tenho para tentar fazer um bom trabalho e é isso que eu preciso. Pessoal na vida da gente, a gente tem que aprender muitas coisas mesmo, eu trabalhei uma ocasião numa revendedora da Ford, o que eu aprendi a fazer arrebites? Só que eu tive uma ideia e de uma vez eu fiz e deu certo, eu coloco o arrebite aqui no lugar dele, coloco dentro do buraco onde está para ser arrebitado, com essa arroela eu venho na parte de baixo e coloco ela no arrebite. Agora eu dou uma encostada aqui. A segunda encostada até pegar a arruela. Que ainda não pegou, né? Mais uma agora. Deixa eu deixar, deixa descer mais. Mais outra. Agora sim, agora pegou a arruela. Agora eu desço aqui, ó. Vou devagar, ó. Não se ter pressa. Desce mais um pouquinho. Devagar. Desce mais um pouquinho. E agora é capaz de cortar. Cortou. Conclusão. Olha aqui, ó. Fechei dois já. O que eu vou fazer aqui depois? Eu vou vir com um produto que eu tenho, que é um compounder. Eu já lixei, né? Aí eu vou passar um produto para converter essa ferrugem aqui. E depois eu vou passar um compounder e depois eu vou pintar. Então eu vou tampar todos esses buracos porque a água estava entrando por baixo. Por isso que aconteceu isso aqui que vocês estão vendo. Certo? E assim nós vamos fazendo o trabalho. E vamos deixando isso aqui de acordo. Bom, agora eu fiz o trabalho dos arrebites, né? Então foram um, dois. Esse vão aqui onde vai uma peça plástica para que possa colocar a outra e aparafusar. 3, quatro e 5. E mais um ali no canto 6 arrebites eu coloquei aqui Porque vocês pensam que trabalho mais mal feito Que foi feito aqui por alguém no passado Então agora vamos fazer um trabalho bonito Porque futuramente aquele que comprar esse carro Já disse e volto a dizer Não vai ter desgosto É o que eu desejo Continuando gente A gravar Para vocês O meu trabalho Aqui está aquela coluna Que eu mostrei No tópico anterior Tirei o máximo que eu pude De sujeira dela E ainda vou continuar Conforme eu vou encontrando Alguma coisa eu vou continuar mexendo E Aqui está uma tinta esmalte sintético automotivo que eu comprei. Para mim poder pintar ali aonde eu fiz a preparação. Que é a entrada da porta do lado do passageiro. Que é essa, essa entrada aqui. Fiz toda é a preparação, calafetei direitinho. E agora eu vou pintar. Porque felizmente como eu falei deu tempo de ver ainda. Vou utilizar essa tinta aqui. Só que eu não vou usar meu compressor. Porque senão vai fazer muita sujeira no ar aí E vai acabar indo para outro lugar está ventando muito hoje É melhor eu usar o pincel mesmo Agora pessoal valeu aqui Vou homogeneizar essa tinta Usando Esse batedor de bolo Que eu coloco na furadeira Eu vou tirar daqui com cuidado, né, para não ficar caindo de qualquer jeito. Eu havia começado a pintar aqui. Lembrei-me de mostrar para vocês o seguinte. Lembram-se dos arrebites? Eu coloquei um compounder aqui, ó. Sobre cada arrebite eu coloquei o compounder, passei um produto específico para não deixar que essa ferrugem continue então agora eu creio que vai parar por aqui e agora então eu vou pintar e depois colocar de volta as peças que eu tirei daqui Antigamente a gente usava, eu não sei se ainda usa, um produto que eles chamam de bate-pedra, mas hoje, com a tecnologia moderna, eu prefiro usar, depois que eu fizer isso aqui, uma preparação para receber as peças daqui de volta, eu vou usar o PU, que é para vedar alguns lugares que eu quero vedar de propósito. Na verdade mesmo nem precisava, mas eu faço questão de fazer isso daí. Compensa a da tinta automotiva porque ela é muito boa. É a mesma que eu vou usar no meu portão aqui em casa. eu vou limpar toda essa lateral aqui ó em volta já tirei até a borracha para mim limpar lavar tirar toda a sujeira que tá aí que a terra que está aí há muito tempo Continuando a gravação do que eu estou realizando Aqui então eu já dei essa mão de tinta Agora eu vou aguardar que ela venha a secar E em seguida eu vou colocar as peças no lugar Aproveitando que eu estou mexendo no carro E eu sempre fui um camarada curioso eu soltei essa peça plástica aqui, imagina vocês a minha surpresa gente, dê uma olhada na situação que está aqui, tá vendo, nada que o Cícero com carinho não faça o trabalho, certo? Então tá bom. Pessoal, aprendi mais uma e também quero ensinar. Para quem for tirar essa proteção aqui da lateral da Renault Master 2004, vai usar essa chave Torx. Essa aqui é a TX20. Deixa eu ter certeza. É isso mesmo. Torx TX20. São seis parafusos, rosca soberba. Um. Dois Três Embaixo também tem Aqui embaixo, ó Aqui embaixo também tem, certo? E aqui nós temos uma pequena grapinha, ó Que vai nessa peça aqui Nesse lugar aqui E na frente também tem mais três Uma, duas e três Que são essas aqui da frente, ó vocês essas aqui ó, deixa eu dar uma volta que é melhor, eu tô tentando fazer uma gravação aqui mas não precisa ter pressa não né deixa eu dar uma volta aqui porque eu tô com bastante pronto, ó. tem mais essas três aqui ó uma, duas, três, certo e aqui embaixo aqui embaixo tem parafuso TX20 Torx também agora eu vou aproveitar e vou dar uma limpada ó dá uma olhada só nisso aqui gente nunca foi metido eita nós mas nós vamos mexer hoje, nós vamos lavar isso aqui hoje. Vou mandar uma maquininha de VAP aí vai deixar isso aí limpinho. Bom, meus amigos, eu já tirei toda aquela lama que tava lá, né? E quero dar uma dica para vocês. Aqui está a peça limpa dos dois lados, certo? Agora, quando for colocar essa peça no lugar, abre a porta... Vocês vêm aqui agora e faz isso, ó. Encaixa ali, ó. Aí faz só isso aqui, ó. Escutou? Só isso, ó. Escutou? Olha lá, ó. Pronto. Agora sim, começam... Começa a colocar os parafusos torques. Tá bom? TX-20. Então agora eu vou começar a colocar... Os parafusos. Agora eu vou fechar a porta. E começar a colocar os parafusos na parte de baixo. Lembra que eu falei que tem parafuso na parte de baixo? Deixa eu mexer aqui um pouquinho só para vocês verem. Vou mostrar o parafuso qual é. Rosca soberba. Seis parafusos rosca soberba. Seis parafusos rosca soberba. Cabeça torque. TX20, ok? Aproveitei, gente. E dei um polimento com massa. A massa que usei é essa massa aqui, ó. Fazer uma propaganda da Pro Alto ali, ó. Usei essa massa da Pro Alto. Tá vendo? Massa de polir número 2. Então, eu aproveitei e dei um trato ali. Para ficar melhor. Bom, gente. Aqui eu consigo usar essa chave aqui, ó. Essa daqui, eu consigo usar aqui, aperto. Essa aqui embaixo também. Eu usei essa mesma chave aqui, né? Porém, aqui já não tem jeito, ó. Desculpa, eu tô balançando. Eu tô com a mão esquerda e eu não sou muito bom na mão esquerda. Agora aqui tem que ser essa chave aqui. Com o que? Com essa aqui, gente. Ó, ó, com essa aqui. Se não, não. Usar, não consegue. Por quê? Vou mostrar. Porque aqui, ó, ó. Ele bate aqui e não deixa, tá vendo? Então, como ele não deixa fazer esse trabalho, tem que usar. Essa que eu falei pra vocês aqui. E agora eu vou usar essa para vocês verem o que eu tô falando. Encaixei. Pronto. Pronto. Essa aqui, então é a chave que deve ser usada para parar. Parafusar isso aqui, o resto consegue com aquela de cabinho, mas só essa que não dá por causa do espaço. Aqui lembra que eu mostrei? Então é isso. Outra coisa, gente. Aqui vai um parafuso. Aqui embaixo, ele vai num lugar bem chatinho. De colocar o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ligar o carro, exterçar essa roda para a direita para que tem espaço para a chave entrar e parafusar. É o último parafuso que eu tenho que colocar. Uma dica aí para quem estiver mexendo e fazendo a limpeza nesse modelo de carro. Tá bom? Tirando essa peça aqui. Muito bem. Tive que esterçar ele para a esquerda. Para que a minha mão pudesse entrar lá com o parafuso. E colocar. Só que eu tive que colocar deitado. Peguei esse plástico que já... Já tenho para isso mesmo. Ó. Aí eu deitei aqui. E aí. Coloquei lá. O parafuso. A rosca. A rosca soberba. TX20. Ou seja. A chave TX20. Tá bom? Agora. Eu vou dar uma limpada. Nesse carpete aqui ó. E já vou colocar essa parte da entrada do lado do passageiro que está pronta